Olá, bem-vindos ao Fundo do Baú, eu sou a Luciana Liviero e esse é um quadro de entrevistas em que personalidades falam da vida e da carreira a partir de objetos que guardam de recordação. Você, que objetos tem guardados aí no seu baú, hein? Conta pra mim aqui nos comentários, deixa o seu like também. Se você gostar da entrevista, compartilha esse vídeo. E é claro que eu vou adorar se você se inscrever no meu canal. Aqui embaixo tem um botãozinho, inscreva-se, é só clicar lá. Super fácil. A minha entrevistada de hoje nasceu em 5 de setembro de 1973, em João Pessoa, na Paraíba. Ela é jornalista e nas boas, dona de opiniões fortes, Perguntas firmes, ficou famosa no Brasil inteiro, à frente do telejornal SBT Brasil e também no Jornal da Manhã, na rádio Jovem Pan. Depois de uma saída pouco amigável da TV de Silvio Santos, ela agora faz parte do portal Metrópolis. Já adivinhou quem é? Sim, ela! Raquel Xerazade, muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceito o convite para participar aqui do nosso Fundo do Baú. Oi, Lu, obrigada a você pelo convite. Finalmente conseguimos uma data aí que fosse propícia para nós duas, né? Fazia tempo que eu queria participar do programa mesmo. Muito bacana, estou muito feliz de te ter aqui, muito curiosa para ver os seus objetos que você escolheu para mostrar para gente, os seus objetos de recordação. Mas antes disso, eu queria falar sobre o seu nome, Raquel, porque Sherazade para quem não lembra, é uma das primeiras protagonistas femininas da literatura mundial e em um dos livros mais famosos da história, que é As Mil e Uma Noites. Foi a primeira vez, Raquel, isso eu achei muito interessante que uma mulher foi retratada como inteligente, corajosa, ousada, perspicaz e uma excelente contadora de histórias. Olha, eu fiquei pensando aqui, não sei se o pessoal que está assistindo concorda, mas acho que esses atributos todos caem perfeitamente em você. Será que você é uma predestinada, Raquel Xerazade? Nossa! Quem sabe, hein? Gostaria de ter a ousadia, a coragem, a firmeza da Xerazade. A... Eu, eu acho que ela... Você falou, você falou bem, né? Foi uma grande personagem feminina e feminista, assim, para a época, para o contexto onde ela possivelmente teria vivido. Na verdade, é uma, uma, uma personagem fictícia, mas ela foi muito ousada. Ela enfrentou ali a fúria de um... De um de um rei e decide se casar com um rei que, que a mataria, que, que julgou matar todas as esposas, né? É, depois de ter sido traído por uma, pela, pela primeira esposa, ele julgou que todas as mulheres é, eram indignas, né? Então ele promete que a partir de então, toda mulher com que ele se casar, ele, ele ia, ia matar. Sim, até para não dar chance de ser traído novamente, né? Essa era. Sim. E noite... isso após a noite de núpcias ele ma mandava é, é, matar a, a esposa e aí a esposa não todas as mulheres até que a filha do vizique é a Sherazade ela decide pôr um fim a esse morticínio a, a esse a esse feminicídio é, praticado pelo pelo rei e ela mesma decide se casar com o rei e, e tentar ali é, ganhar a cada noite mais um dia de vida contando suas incríveis histórias né Eu acho que ela foi corajosa foi foi eu acho que foi uma, a primeira grande personagem feminista do da, da literatura. O intuito dela era justamente salvar a vida das mulheres. O rei ficou, pelo parece, três anos matando as mulheres. Olha, mas a história é ótima. Se a gente ficar aqui falando da Xerazade, né? a história é incrível e claro que a gente recomenda As Mil e Uma Noites, para quem não leu, como a Raquel citou aqui, tem muitas histórias, como por exemplo Ali Babá e outras tantas que eu nem me, me recordo agora, que estão lá nessas histórias que ela contava toda noite, ia ganhando vida, mais um dia de vida, mais um dia de vida, e assim foi para saber o fim da história. Se você ainda não sabe, leia o livro. Mas é a segunda é, tem a ver com o seu nome? O seu Xerazade tem a ver com a Xerazade? Então, é, sim, meu nome foi, foi dado em homenagem a essa heroína, né? Da primeira a mãe ou o pai? Foi minha avó, minha avó paterna, era uma professora... É, muito interessada em literatura, é, literatura mundial, ela tinha lido as Mil Uma Noites, achou que o nome me cairia bem, né? Só que aí tinha outra avó que queria que meu nome fosse Raquel, em homenagem a Rachel Welsh, né, do cinema americano, e aí naquele. É, é, ele ficou entre duas: entre a sogra e a mãe, então para não desagradar uma nem a outra, sabiamente meu pai. Fez aí a escolha salomônica, optou pela, por juntar os dois nomes, então ficou Raquel e Xerazade. Mas o Xerazade mesmo é em homenagem à, à princesa dos contos persas. E na escola, como é que era esse Xerazade, é Era Era muito, muito, né? Rendeu muito esse Xerazade. <risos> muito, muito, porque ninguém sabia, ninguém conseguia pronunciar meu nome. Então eu era uma menina muito tímida, muito tímida, Lu. É, eu era assim, na hora da chamada, quando chegava no, na letra P da chamada, eu já começava a me tremer, porque eu sabia que quando chamasse meu nome, eu tinha que dizer presente, eu falava bem baixinho. E aí ninguém escutava, e o professor Raquel Chan não sabia dizer o nome, e as crianças riam. E aí é que eu ficava assim, nossa, eu ficava mais constrangida ainda. Então assim, meu nome durante os anos escolares foi... Foi terrível, mas eu, eu sempre tive muito orgulho desse nome, porque minha avó tinha me contado um pouco da história, e toda vez que eu chegava na casa dela, ela falava assim, a princesa Sherazade chegou. <risos> então eu me achava uma princesa mesmo, mas... É, então é, era um nome que apesar de estranho para todo mundo, ninguém sabia pronunciar, mas que me... me sei lá, reforçava a minha autoestima, eu achava que era um nome especial, eu achava, me achava especial por causa desse nome, eu achava que eu seria alguém especial por causa desse nome, talvez. Uhum. E na carreira, você acha que funcionou o Xerazade? Te destacou esse nome? Eu não sei se foi o nome que destacou a minha personalidade, o nome, Certamente. não sei. Eu, eu acho que é a pessoa por trás do nome, né? É, eu, eu, como a Xerazade, sempre gostei muito de histórias, Antes de contar histórias, eu escrevia histórias, né? Desde pequenininha, muito muito pequenininha, quando eu aprendi a escrever, eu já escrevia historinhas. Então, minha mãe achava o máximo, dizia que eu ia ser escritora, né? Como toda mãe coruja, ela dizia assim, ai, minha filha escreve tão bem, ela é excelente escritora, excelente, jo... excelente desenhista, porque eu desenhava também, então... É... Tinha isso também, né? Eu achava que, sei lá, eu podia ser escritora, Acabou virando, sim, uma, uma escritora, uma jornalista, uma comunicadora, né? uma grande comunicadora. E, bom, já sabendo um pouco, então, desse seu início neste mundo, queria ver quais foram os objetos que você guardou para gente. Um por vez, você escolhe o primeiro que você quer mostrar. Olha, eu, eu acho que você foi bem justa comigo, porque eu acho que os outros entrevistados eles tiveram bem mais opções <risos> de, de objetos. Eu, foi difícil, viu, de escolher três objetos de uma vida inteira que se revelou a minha idade. Então tem um, tem um chão aí pra, de, de, de coisas. O mais antigo e é que talvez... Não, é, mais antigo. <risos> mais antigo é essa caixa aqui que eu tenho. É, eu, não, eu não consegui me desfazer ainda, porque é uma caixa de, de cartas. É, as pessoas mais jovens talvez não. Não entendam, mas, mas eu, eu guardei muitas cartas, cartões, é, bilhetinhos de pessoas muito caras, é, familiares, pai, mãe, irmãos, é, amigos, é, amores. Amores não tem tanto, mas eu acabava me desfazendo muito. Isso é o quê? Desde adolescente? Tem carta aí desde de adolescente? Ah, desde, desde a minha adolescência, tem bastante. Vê se tem algum aí que você pode ler pra gente. Algum bilhetinho, gente... de, de aniversário. Você sabe que a eu é tenho então. também, né? Várias cartinhas também, muitas, de 15 anos, adolescente, conversando com as minhas primas, era muito, muito divertido. Essa carta aqui, ó, pra minha prima, super mais velha que eu, Maria da Anunciação, de Maria do Perpétuo Socorro. só é uma brincadeira interna entre mim e uma grande amiga chamada Paula, é, a Paulinha. Uma das minhas melhores amigas E... Ah, ela mandou a cartinha sem, sem dia certo, 26 de outubro De 1998 Uau. E entre outras coisas, ela fala o seguinte Essa carta é só pra te lembrar Que não precisamos de data especial Pra dizer o quanto amamos alguém E sem data especial nenhuma Estou aqui, em papel e caneta Pra dizer isso a você Toda sorte, paz, amor, alegria, saúde Tudo de bom na sua vida, você merece Minha amiga, que terei muito orgulho De levar pro resto da vida, não importa se um dia mudarmos os caminhos, se emocionou? É, se um dia mudarmos os caminhos, aprendi muito contigo. Sua luz também me ajuda a enxergar seu jeito, suas palavras, seu gesto, seus gestos. Você é muito especial. E além do mais, amiga bonita, assim não é fácil de encontrar. Não precisa dizer o quanto você é linda por dentro e por fora. Desculpa, imagina. A Paulinha, tá... Paulinha mora na Austrália. Nós nos falamos sempre. Eu estive na Austrália em 2019. E nós passamos um mês juntas. É uma das minhas melhores amigas. É, é uma irmã para mim. Nossa, e, e ela mandava sempre muita cartinha para mim, bilhetinho. É, a gente fazia uma, uma vozinha assim, meio mineira. E ela, ela era Maria do Perpétuo Socorro. Eu falava para ela ser. Eu, eu era Maria da Anunciação. E ela era Maria do Perpétuo Socorro. E a gente ficava. A gente As com esses Apelidos, assim. E ficava fazendo fofoca, sabe? Então, As a Paulinha, É, a Paulinha, a Paulinha é das pessoas que me fazem rir e chorar, mais rir do que chorar, porque ela é a pessoa, uma das pessoas mais puras de espírito que eu conheço. Tá com saudade dela, é isso? Choro? O que que é? é? É, de tudo, né? De tudo que a gente passou, de, enfim, né? A, a saudade, né? Saudade das, das pessoas casa, gente, e ela tá longe, mas tá perto, né? E não vejo a hora, Paulinha, de voltar aí. Que delícia voltar Vamos... pra você. Ela tá aí... A gente até tava combinando uma viagem esse ano, mas pra Itália. Só que aí, a cidade dela é Melbourne, e aí Melbourne entrou em lockdown de novo. E aí ela tá, <risos> tadinha, tá presa lá. Se sair, não volta, né? Se sair, não volta, né? E ela tem dois filhinhos, um marido incrível, família maravilhosa. Ai, e... Você mantém e falar... as amizades de, de adolescência, de infância? Você é uma tem. pessoa que cultiva isso, essas cartinhas? É, você não consegue jogar fora por, por isso também? É, tem, eu tenho até que fazer uma faxina, Lu, porque assim a gente sabe que tem amigos que vão e que ficam. E tem alguns que passam e que vão embora, né? Então, eu acho assim... Num, eu acho que até pela questão de espaço, a gente tem que fazer uma, é, tem que fazer uma, uma faxina de vez em quando nas, nas coisas, nas recordações, nos espaços, tem que, tem que sair tirando coisa. Mas tem pessoas que são muito caras a mim, ó. tem carta, tem carta do meu pai, essa letra linda do meu pai, da minha mãe, minha mãe manda muito. Muito, muito, cartãozinho a letra também da minha mãe, toda delicadinha. Da minha mãe, tem carta. Uai, tem, tem até caderneta de vacinação de quando eu era bebezinha. O pessoal, fala que eu não usei o SUS. Eu sempre usei o SUS, gente. Eu sempre me vacinei. Vacina do SUS. Olha aí, a <risos> vacina desde, desde pequenininha. Ó, secretaria de saúde lá lá. lá. Tá? que é o SUS da época, tem Tenho muitos amigos. Teus pais continuam em João Pessoa? Sim, sim. Meus pais moram em João Pessoa. Minha família quase toda mora em João Pessoa. Eu tenho meus pais em João Pessoa, três irmãos em João Pessoa e duas irmãs em Maceió. Então, mas todos no Nordeste. Todos ainda lá. Quem desgarrou e veio para São Paulo, né, com essa oportunidade de mudança de carreira que você teve, né, Teve que ter eu. Mais, né? Mas nunca mais recebi cartinha, viu? Viu? Agora tudo no, no e-mail, né? Tudo é o WhatsApp. Então, Verdade. Mas, eu, mas eu gosto muito da palavra escrita, eu gosto muito da carta, do cartão, sabe? Daquilo que você, a gente pode tocar e ver, e reler, e ver a letra da pessoa, sabe? Isso eu gosto. A, a, mar, a marca de, de café no papel. Eu dou muito valor a isso. O amarelado da carta, né? Tudo isso! isso né? É a história da gente, né? Isso mesmo. O que mais você tem para mostrar pra gente? Ah, deixa eu ver outra coisa. Temos é mais, mais emoção. Olha só que ela já começou chorando. Gente, eu sou muito emotiva. Quando falo, então, do passado, mexe muito comigo. É, eu eu fundo procuro, procuro deixar o passado... Eu você não é o a primeira. Passado. Hã? Você não é a primeira. O furo do baú faz isso. Faz isso, né? É. E eu não costumo olhar. Eu não costumo olhar. Eu tinha muito... Eu tinha muita... Eu guardava muita coisa e eu sempre olhava as coisas do passado. Até que faz muitos anos que eu deixei o passado pra trás. Que eu acho que é o um lugar onde ele deve ficar. É, e aí, revolvendo aí, né? Lógico que a gente se emociona. Mas outra coisa do passado, do baú, é esse vestidinho lindo aqui, ó. Casinha de abelha. Ah, é um, é um, Eu não sei se é um ponto ou um tipo de costura. Esse, esse é o vestidinho, um dos primeiros vestidinhos da minha filha, a, a clarinha. Deixa eu mostrar aqui bem pertinho. Isso aqui é chama casinha de abelha, né? Um dos primeiros vestidinhos da, da clarinha. É, eu não, não guardei muita coisa é, dessa. também do, dos das roupinhas deles. né? Eu tenho dois filhos, tenho a Clara e tenho o Gabriel. E aí eu guardei pouca coisa, porque eu ia guardando e aí sempre nascia uma criança, sempre tinha uma criança que precisava de uma roupinha e aí eu acabava doando. E fiquei com pouquinha coisa, acho que eu tenho três vestidinhos e três roupinhas do meu filho. Umas chupetinhas e bracelete de maternidade, porque a maternidade foi uma coisa que me transformou muito. Nossa, que marcou muito a minha vida. Mudou em que sentido a sua vida? Em todos, né? A maternidade era uma revolução na vida de uma mulher. Principalmente porque eu sempre quis esse destino, né? É um destino que eu sempre busquei. É, eu sempre sonhei em ser mãe. Eu acho que antes de sonhar com grande amor, antes de sonhar com qualquer coisa, eu sonhava em ser mãe. Eu fui mãe, eu costumo dizer que eu fui mãe dos meus bonequinhos, das minhas, dos meus bonecos que eu tenho até hoje. E eu fui mãe de crianças é, mais novas do que eu. Eu fui mãe de minhas duas irmãs mais novas, tipo assim... É, a Thaís, por exemplo, ela tem, tem uma diferença de mim de nove anos, oito, nove anos. E aí, eu fazia de conta, quando ela nasceu, que ela era minha filhinha. Uau. Então, assim, todas as crianças que passaram pela minha vida, eu fui meio mãe, assim. Eu, eu brincava de que eu era mãe delas. E, finalmente, eu pude realizar esse sonho com os meus filhos mesmo, né? Meus filhos para chamar de meus. Eu sabia que ia ser mãe de qualquer jeito, Lu. Eu ia ser mãe... É, é, eu ia gerar um filho, ia engravidar e ter filho. Eu iria ser mãe através de, uh, sei lá, de bebê de proveta. Eu ia, sei lá, de fertilização. Eu ia ser mãe adotando, mas eu ia ser mãe, sabe? Eu sabia que eu ia ser mãe. E, e eles são, são a, a realização do meu maior sonho de vida, que era esse mesmo. Eu acho que se tem uma coisa que eu fiz bem na minha vida, que eu me orgulho muito de ter feito muito bem, foi ter sido mãe. Apesar dos meus inúmeros erros, é, eu acho que eu fiz um bom trabalho. Quem não Imagina. erra, né? Tem mãe que não erra, né? Imagina, ninguém é perfeito, né? E quantos anos eles estão agora? A Clarinha tem 15 e o Gabriel tem 13. Ai, que bacana, que ótimo. E algum te... tem a ver com você? Tem, se interessa pela carreira de jornalista? Graças a Deus, não. <risos> Graças a Deus, não. Eu fiz muito a cabeça deles <risos> para escolher uma outra profissão, sei lá. Para não ser uma continuidade, um espelho, eu acho que eles têm que buscar mesmo o caminho deles próprios, sabe? Então eu, ten eu tento fazer com que eles percebam quais são as suas, as suas suas seus talentos próprios, né? Pra não ser uma continuidade da mãe, um espelho da mãe. Mas assim, eu acho que minha filha ela é muito parecida comigo em diversos sentidos. É, ela tem muitos talentos parecidos com os meus, né? Iguais aos meus. Então, eu achei que ela trilharia o meu caminho, mas é, graças a Deus ela tá escolhendo um outro rumo. Ela quer ser arquiteta. Também era uma profissão que eu sonhava para mim e, e, sei lá, por algum motivo não escolhi. Mas ela pretende ser arquiteta. Meu filho pensa em ser advogado, juiz. Alguma coisa, promotor. É muito engraçado essa relação entre jornalista e arquitetura. Você não é a primeira que me fala isso. Eu também já tinha pensado em ser arquiteta. A Ana Paula Padrão é outra que já também contou que, que gostaria de ser, tem essa coisa por arquitetura. Curiosa, né? Essa relação, não sei o que, que tem a ver, mas olha, muita coincidência. Já foram alguns jornalistas que me, que me falaram isso, desse desejo de, de fazer arquitetura. Engraçado, né? Curioso. Eu acho que é porque toda... Todo, eu acho que não, não sei se todos, mas assim, eu acho que a comunicação é uma arte. E eu acho que, no fundo, eu, por exemplo, eu gostaria muito de ter sido artista. E eu não fui artista, acabei como jornalista. E eu acho que isso tem uma... E, e, e, a, e a arquitetura é arte também, né? Então, sim, eu acho que tem sim. isso também. Você queria Essa... ser artista, de ser famosa, artista famosa, você sonhava? Não de ser famosa, mas de fazer teatro. E eu sempre tive muita, é, muita fascinação pelas artes cênicas. E eu fiz teatro quando era adolescente e tal, e eu sonhava, sei lá, os palcos, adorava os palcos mas achava que seria uma coisa inviável, né, no meu estado, viver de arte. Não, seria, seria impraticável viver de arte no meu estado. Então, optei mesmo pela, pelo jornalismo, porque eu também queria ser uma grande escritora, enfim. Acabou dando certo, né? Deu, deu certo, opa, se deu certo. Deu muito certo, Raquel. E olha, é curioso, né, você... Contar esse outro lado seu, assim, desses outros interesses seus, porque eu sei que isso tem a ver com o seu último objeto, que é algo muito diferente também. Que quem vê a sua figura, e a gente sabe, né, que as pessoas montam uma imagem, a gente apresentando jornal de terninho todo, da certinha, é, não conhecem a verdadeira Raquel, a verdadeira Luciana, e eu sei que a verdadeira Raquel gosta de um rock and roll aliás eu não sei nem fazer um símbolo <risos> headbanger né banger. tem a ver com o seu próximo com o seu próximo modelo. a gente a gente nunca é uma assim eu acho que eu nunca sou uma coisa só eu sou várias eu sou mu, uma, uma, uma multiplicidade de, de, de, de Personas, né Sim. É, de de facetas como todo mundo né as pessoas conseguem ver só o que está na superfície, né? Mas é muito difícil, a não ser que você é, conviva e, e, e tenha uma intimidade tal, intimidade até de alma, assim, para conhecer de fato, profundamente, uma pessoa antes de julgá-la. Não, eu, eu, eu tenho um cara de, de, de, de certinha, de, de, de menina boa, mas <risos> mas eu sempre gostei de heavy metal. As pessoas acham que é uma... Que é uma... Deixa eu tirar o plástico aqui, pra vocês verem melhor. Pessoas acham que é um modismo meu, veio de agora, não. Eu curto isso aqui desde 12 anos de idade, desde criança, né? Já bateu muita cabeça com Iron Maiden. Você era muito, de... Muito. Esse aqui, deixa eu dizer, esse aqui foi um presente de uma amiga e fã, a Carolina Nones, a Carol Nones, que me presenteou, entre muitas outras coisas, com esse LP. O nome é LP, gente, é Long Play, é um disco de vinil original do Iron Maiden. Chama Somewhere in Time, o nome desse, desse disco. É o primeiro disco em que eles aboliram as guitarras pesadas. Então chama Somewhere in Time, é o nome de uma, dos, um dos, dos, da, uma das músicas. E nesse disco, eu não sei se a Carol comprou isso aqui, por causa, é, porque ela sabia dessa informação, ou, ou se ela adivinhou. Mas esse disco tem a música que eu mais gosto do Iron Maiden, que chama Wasted Years. É, essa música aqui, eu acho que é a, é a segunda música do lado A, do lado B Talvez muita gente não entenda dessa geração o que, que a gente fala de lado B, né? Isso, é, um... é, lado B. Então, essa é, um, é uma banda, uma das bandas, eu adoro música de, de Vários. Eu sou uma pessoa muito eclética, tenho alguns preconceitos musicais, mas sou mais uma pessoa eclética, mas essa banda fez parte da minha infância, adolescência, seguiu na idade adulta e até hoje eu gosto, até hoje eu ouço. Já foi a show deles? Fui, fui a um show deles, realizei um, um, um dos grandes sonhos da minha vida, que era ir a um show do Ian fiquei lá no gargarejo mesmo, bem pertinho do Bruce Dickinson. E foi maravilhoso. Foi em 2019 que eu fui também. Foi maravilhoso. E. Então, então, foi meu irmão mais velho que me apresentou a essa banda. É... E a, a nossa mãe não deixava a gente ouvir. Mira. Porque dizia que era coisa do demônio, claro, né? Minha mãe imagina, é imagina, né, o. né? O 666, The Number of the Beast, né? Imagina uma menina. É, imagina a menina de 12 anos cantando 666, Number of the Beast. Imagina aquela capa, né? Do, do, do Ed, que é a mascote do Iron Maiden. É. Ele brincando de, de manipular assim, um demônio que brinca de manipular a humanidade. Essa era a uhum. capa do disco. E eu gostava de desenhar as capas do, do, do, do Iron Maiden. É, nos meus cadernos. E aí os meus coleguinhas faziam fila, pedindo, ah, hoje você desenha esse cemitério no meu caderno, ah, hoje é o meu e tal. E eu ficava na hora do recreio lá, desenhando o cemitério e desenhando o Ed nos cadernos dos meus colegas. Mas era meio estranho mesmo, uma menina tímida, é certo, né é, tímida, estudiosa, caladinha e, e gostar de uma coisa tão rebelde assim. Mas a minha alma sempre foi Mitaliano. muito rebelde. Metadeira, <risos> Isso, eu sempre tive uma alma muito rebelde. Por trás daquela aparente calma, a uma rebeldia sem fim. Mesmo sendo mãe, ainda é mãe metaleira ou continua a vitrola? Tem a vitrola ou não? Não tenho vitrola. Ah, eu não, sei, não, não tenho vitrola há muito, há muito tempo, acho que desde, desde a minha infância, assim, desde o começo da minha adolescência. Não, desde a minha adolescência que eu não tenho mais, né? A gente foi logo para o CD. É, e e acabei, acabei me desfazendo também dos discos. O interessante é que assim, meu irmão mais velho e eu, nós, nós adorávamos o Iron Maiden. E, e assim, na, na época não era tão fácil lá, em encontrar né, discos do Iron Maiden assim que lançavam. Então tinha um programa de rádio, chamava... era Jardim Elétrico. E era um programa que passava aos sábados à tarde, e a gente podia pedir música e aí a gente pegava a fita cassete para quem não lembra fita cassete a gente punha lá no no, no, no tape recorder e, e, e gravava né passava um rádio e aí a gente ficava lá torcendo que a nossa música fosse escolhida ficava a tarde inteira telefonando lá para a rádio para passarem nossas músicas e, e eram assim as nossas tardes então quando a gente brigava eu e meu irmão ficava sem se falar a desculpa que a gente tinha para voltar a falar um com o outro, que ele sempre fazia, ele comprava um disco novo do Iron Maiden e falava, ah, você viu o disco novo? Vamos ver as letras, vamos, vamos escutar o disco novo do Iron Maiden. E aí a gente fazia as fases, era assim. Que máximo, que, ó, que boas lembranças, né? Ótimas lembranças, ótimas lembranças. Eu tive uma infância muito feliz é... e... e adolescência também, o começo da minha adolescência foi, foi também feliz. Depois não, a gente tem a crise da, da, da adolescência aí, e aí já viu, né? Mas eu tive uma infância muito feliz e o Iron Maiden, né? Pasmic faz parte da minha infância também, né? Onde eu sonhava um dia casar com esse homem, né? Eu sonhava um dia casar com o Bruce Dickinson, imagina. Uau, era o seu crush de, de adolescência, de pré adolescência Era o meu crush, meu é. crush de infância e adolescência. Uau. Olha só. Cabeludo hoje é um sem... senhor casado, cabelo... pai de filhos. Você gosta de um cabelo comprido até hoje? Não, eu gostava nele. Entendi. Eu gostava dele e no, e no Axel Rose. Ah, é, bobinha ela, né? <risos> Bem escolhido. Agora, Raquel, é, para a gente encerrar falando um pouco aí do futuro, é, você está no portal Metrópolis agora, e eu imagino que você seja muito cobrada pela sua audiência, pelo seu público, a voltar para a TV. Imagino que muita gente te pergunte isso. Quando é que você volta? Por que, é que você não volta? O que, que você responde para essas pessoas? O que, que você responde aqui para gente? Você volta minha... para a Você quer voltar? É um desejo seu? Lua, minha vida é um livro aberto. Eu quero que as coisas aconteçam. É, parece clichê, né? Mas assim, eu fiz o que tudo que eu queria fazer na televisão. É, eu fiz tudo que eu queria fazer no jornalismo. E eu acho que eu estou muito, eu estou muito feliz é, entrevistando, é, fazendo entrevistas. No Metrópolis. O Metrópolis é um veículo que cresceu muito. Hoje é o terceiro maior portal de notícias do Brasil. É, é um veículo que pauta é, rádio, TV, jornal no Brasil inteiro. E, e eu estou muito feliz em fazer parte desse time. Eu me sinto realmente uma, uma jornalista de, de, de primeira linha, fazendo parte desse, desse grupo que é o Metrópolis. E eu sou muito grata, eu também estou fazendo uma coisa que eu sempre sonhei em fazer, que é, é eu, eu também sou colunista na revista Isto é. Então, é, é algo que eu queria fazer desde o começo da minha carreira. Quando eu pensava em ser jornalista, eu pensava em escrever. Então, finalmente, eu estou podendo realizar isso. Se eu volto para televisão ou não, não sei, depende. Depende de, de, de algum projeto que me toque, que me, me fascine, sabe? Eu não tenho essa vaidade de TV por TV. Eu entrei em TV por um, por um acaso. Não era a minha intenção fazer televisão. Uh, fiz televisão como faria tantas outras coisas na minha vida, como fiz rádio, como fui feliz fazendo rádio. É que as pessoas pensam que a gente precis... entrou em TV, tem que morrer na televisão. Eu não quero morrer na televisão, sabe? É, é, entrou na televisão, tem que envelhecer e morrer na televisão. Não, não é a minha intenção é essa. Eu acho que eu tenho que... Eu, eu vou aonde eu estiver feliz. Onde tiver um projeto bacana para eu fazer, eu estarei aí. Se for na televisão, bacana. Sei fazer muito bem. Adoro televisão. Vou fazer. Se for no rádio, vai ser no rádio. Se for na internet, vai ser na internet. Se for no jornal, vai ser no jornal. Eu só quero estar tá feliz e fazer algo que eu acredite. Que eu acho que seja muito bom. Acho que tá alguma coisa que vale a pena, que acrescente... É isso que eu quero. Se for no teatro, vai ser no teatro. Se for no cinema, vai ser no cinema, sabe? Como eu falei, minha vida é um, é um livro aberto. É um caminho que eu espero ainda é, encontrar muitas surpresas. Eu adoro surpresas. Então, é, surpreenda-me, universo. Surpreenda-me, vida. Eu quero essas surpresas pra mim. Se for na TV, na TV, rádio, televisão, sei lá, onde for. Será que vai rolar um curso de teatro em algum momento aí da vida? Por que não? É. Estamos aqui, hein? É, você pensa? Você pensa em um dia fazer? Olha, eu não sei se eu teria tempo nesse momento, sabe? Mas Sim. Né? é uma possibilidade, né? Uh, enfim. É uma possibilidade. Eu, eu não sei se eu teria tempo de fazer um curso, outro curso. Eu já fiz curso de teatro. Mas os, é, estou aberta a convites. <risos> Cabendo na agenda, a gente faz. Maravilha. Tudo que couber na agenda. Também. Raquel, maravilhoso conversar com você, saber tão mais aí da sua vida, né, do seu passado que, que formou essa pessoa que você é hoje, né, é, foi muito bacana, adorei os seus objetos, muito, muito obrigada por dividir um pouco da sua história aqui com a gente. Obrigada, Lu, desculpa aí a, a emoção na hora de ler a carta da Paulinha, eu sempre me emociono fácil, assim... <risos> Que bom! Feliz, Obrigada por participar do Fundo do Baú. Adoro, adoro o quadro, adoro o programa. Obrigada e eu fico feliz, né, que essa viagem proporcione essa emoção, né? Porque é isso, a gente viveu coisas muito boas na vida e como você mesma disse, às vezes essas lembranças ficam ali guardadas e é tão bom a gente poder remexer nisso de vez em quando, olhar, lembrar, né, e se emocionar e se alegrar por esses momentos bons momentos vividos. Então, eu acho que é isso que a gente faz um pouco aqui no fundo do baú e eu fico muito feliz de ter conseguido fazer isso com você também. Muito obrigada. Um beijo. Obrigada, Lu. Beijo no coração. Gente, maravilhosa Raquel Xerazade, hein? Quantas curiosidades. Aposto que você não sabia um monte de coisa desses detalhes da vida dela. Olha... Deixa o seu like para gente, comenta aqui o que você achou da entrevista, o que você achou dessas revelações. Quem mais você gostaria de ver no fundo do baú? Deixa aqui no comentário para gente, tá bom? E inscreva-se no canal se, por um acaso, você é novo por aqui. Fundo do baú estará de volta logo mais. Aciona o sininho para não perder. Beijo, até o próximo vídeo.